Oi? Hoje a gente vai falar sobre o CDB. Então nesse vídeo a gente vai abordar o que é o CDB, pra quem eu tô emprestando esse dinheiro quando eu faço esse investimento, quando que eu vou poder tirar, se tem algum risco, quanto que vai render e se eu tenho que pagar imposto. Hoje, no Novo Repórter. Então vamos lá. O CDB significa Certificado de Depósito Bancário e é um dos tipos de renda fixa que a gente tem disponível hoje aqui no Brasil. Quando você faz esse investimento, literalmente você está emprestando seu dinheiro para um banco que vai emprestar para outra pessoa. Assim como no Tesouro Direto, o CDB tem um prazo de vencimento. Mas diferente do Tesouro Direto, aqui nesses casos dos CDBs a maioria deles tu não pode resgatar antes do prazo de vencimento. E aí para você saber quando tu vai poder resgatar, tu vai precisar olhar a liquidez desse investimento na hora de fazer ele. Se a liquidez for diária, significa que tu vai poder resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Se a liquidez for no vencimento, então significa que tu só vai poder resgatar esse dinheiro lá quando for o prazo de vencimento. Quanto a riscos, os CDB são investimentos muito seguros, já que eles têm a cobertura do FGC. O FGC é um fundo garantidor de crédito que cobre todos os investimentos em bancos privados até 250 mil reais por CPF em cada banco. Então, se tu tiver até 250 mil reais investido num banco e ele quebrar, todo esse dinheiro é devolvido para ti pelo FGC. É importante lembrar que se tu tiver mais de 250 mil reais em um único banco, se esse banco falir, tu fica limitado a receber só os 250 mil reais que o FGC garante para ti. Ou seja, investimentos em um único banco, maiores do que os 250 mil reais, tem um risco de tu perder. E esse risco é caso o banco venha a falir. E aí tu acaba perdendo esse valor acima dos 250 mil reais. Os rendimentos dos CDBs, eles são definidos no dia que tu faz o investimento. Então lá quando tu estiver escolhendo teu investimento já vai estar tá definido se ele vai render 8, 9, 10% ao ano. Lá dentro da corretora vai ter diversos CDDs e cada um vai ser de um banco diferente, então por isso eles vão ter rendimentos diferentes também. E esse rendimento ele varia de acordo com a quantidade de dinheiro que tu vai investir e com o tempo que tu vai deixar lá investido. Então quanto maior o prazo de vencimento, maior o rendimento. Os impostos que tu precisa pagar quando tu faz esse tipo de investimento eles são descontados automaticamente do teu valor quando tu faz o resgate lá no prazo de vencimento. Então não precisa se preocupar com isso. Esse foi o vídeo de hoje, então eu quero pedir para te comentar aqui embaixo algum tipo de investimentos que tu quer que eu fale sobre para te entender um pouco mais. Agora eu quero pedir para tu enviar esse vídeo para algum amigo teu, para ajudar ele a entender um pouco mais sobre os investimentos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!